Salve, galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Falione, sou vocalista da banda Rosa de Saron e hoje eu tô aqui para fazer um react super especial em primeira mão do novo single, né, da nova música do meu querido amigo Tiago Brado. A música se chama Sonhos ela tem nada mais nada menos que a grande participação do glorioso Luciano Camargo, quem não conhece ele, né? Grande cantor sertanejo, que fez muito sucesso com a dupla Zé de Camargo e Luciano e que agora está no gospel desfilando o seu talento e que talento, diga-se de passagem. Bora conferir como é que ficou? Meu react genuíno. Nunca ouvi a música. O Tiago só me falou que ela tá linda. Tô curioso pra saber. Bora lá. Vamos pro play. Um, dois, três. Valendo. Já gostei do violão muito um já. Gosto muito do Tiago cantando grave. Acho o grave dele bonito. Principalmente esse mais soproso. Olha isso. Olha ele aí. Inconfundível, né? Muito bom, vibrato característico, cara. Ou, oh. respeite o segundo as vozes, vibrato bonito do Thiago. Cara. Letra linda, cara. Ó a dinâmica, Bonita, assim. Legal, esse pulsar do violão, né? Meia cobertura bonita do menino né bonito. Não é que casou? Muito bonito o refrão, cara. Uh! Cara, não preciso nem perguntar quem fez esse violão. Instrumental em geral, mas esse violão é característico do Cavalcante, cara. Posso estar muito errado. Por isso que é um react. Uh! Cara, que bonito, cara. Além de você usar o caminho para aprender nesses dias mais sombrios, mais difíceis, você vai usar também a sua experiência no caminho que você viveu para atravessar esse período sombrio. Tem uma um duplo sentido aí legal, né? Você tem uma dupla significação. Significação, significância, sei lá. Amei a voz do Luciano com o Thiago, amei esse dueto, amei o instrumental, a letra é linda, as vozes encaixaram muito bem o que é muito importante num dueto. Você pega um cara do sertanejo, um cara consagrado nacionalmente como o Luciano. É então, um cara como o Thiago, que um cara romântico, oh, yeah. casou muito bem. O belting do Thiago é sempre incrível, nessas, né? seus... Oh, Oh! ele enche mesmo. Todas, todos os, todas as vogais abertas dele são muito harmônicas. tá cheio de harmônia, cheio de, de informação sonora. Eu gosto muito do grave, como mencionei os vibratos do Luciano que são bem característicos né é muito bom eu não consigo reproduzir também porque não é minha parada o sertanejo em si pô é do estilo achei super legal cara eu gosto muito de assinatura acho que assinatura confere ao cantor identidade né? e você tá vendo aí cheio de assinatura. assinatura do Thiago assinatura do Luciano assinatura do Cavalcante Música linda, que toque muitas vidas. Parabéns, né? Você tá aí de parabéns, Chegou mais uma vez. Parabéns, Católica. Parabéns, Luciano. Sucesso nessa nova empreitada, que já não é tão nova assim, já tá. Fazendo altas músicas e músicas lindas, por sinal. E que essas músicas possam tocar e transformar as pessoas, como você sempre transformou na outra carreira, na outra fase. Possa continuar transformando dessa forma linda que você tem. Sou seu fã. Fã seu Thiago, não preciso nem falar, e seu amigo. E fã do Cavalcante, esse monstro, o senhor André Cavalcante, o mago das cordas. É isso aí. Grande abraço, sucesso. E esse foi um react genuíno. Desculpa se foi meio sem graça. Eu fico prestando atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes fico com cara de tacho aqui. Mas é isso. Abraço, beijo, Deus abençoe e parabéns.